Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um Chá de Melissa. Hoje recebendo uma pessoa que está infinitamente mais bonita do que eu e vai me humilhar durante todo o processo deste vídeo com sua enorme beleza. Eu vou socar a cara dela. Com vocês, recebam com muito carinho a nossa cavalona do Rio de Janeiro. Chandra. Oi. Então, muito obrigada por estar aqui no de Melissa, que você ganhou como prêmio da... 17ª temporada. Da Queen's, o concurso. Isso. Você ficou em... Sexto. Sexto. Mas eu amei. Você amou? Sim. Então vamos começar com aquelas nossas perguntas. Padrão, por que, Chandra, e qual o seu desgraçadamento mental para fazer drag? Então, acho que é a culpa da Sailor Moon, sabe? Porque... <risos> Uh. Então, é porque meu sobrenome real é Luna. É verdade. É, é verdade. verdade. É verdade. Eu boto ela na lista do Buraco da Lacraia, é Luna mesmo. Então, é, eu sempre gostei de lua e eu queria ser uma Sailor Mundo. Aí cresci, cresci, cresci. Foi ficando na minha, na minha memória e tal. Aí eu comecei a pesquisar, tipo, eu quero virar drag, mas eu queria um nome que tivesse lua envolvida. Aí eu comecei a procurar é, divindades da lua, até que. Parei com esse Chandra, só que era com C e é um homem. Aí eu pensei, vou colocar S e vai virar mulher. Isso é muito <risos> incrível! Eu amei isso! É muito incrível! Eu não tinha a menor ideia disso. De onde é essa entidade? É indiana. Hum. Na lua. E a lua feminino. Lua é muita coisa. É incrível. É incrível. Meu sobrenome. Eu achei muito incrível, eu não sabia, não tinha a menor ideia dessa história. Então muito contente. Qual o seu desgraçadamento mental pra começar a drag? Foi só a Sailor Moon? Então, eu acho que eu sempre gostei de drag porque eu ia muito em show da Suzy Brasil, que também, eu acho que a Sailor Moon e Suzy Brasil são igualmente culpadas nessa história. A divisão de <risos> culpa boa é essa. Sim. Pelo menos a Suzy Brasil você pode processar se tudo der errado. Acho que vai é ficar um pouco mais difícil. É, mas eu ia ficar mais rica se fosse ela. Não, com certeza, que a Suzy Brasil é professora de Estado. Então, não. Ai, coitada. Professora e drag. Não sei por que alguém decide uma coisa dessas. Nada. Não, não eu consigo imaginar. É, e aí, isso te inspirou a, a, a começar? Então, quando eu ia no show da Suzy, eu não me enxergava como drag, porque eu via. Eu vi aquele show, amava muito, só que eu pensava. Eu não me via ali. Eu achava muito distante de mim. Você achava impossível? Impossível. Eu achava impossível. Cara, eu achava impossível. E? Eu, eu cresci, cresci, é sacanagem, né? que eu já tinha 20 anos. Na época do meu pré-vestibular, uhum. eu ia sempre na falecida 1140, que Deus a tenha. Eu também. E, amiga, a gente tem a mesma faixa etária? Temos. Ou você entrava de carteira falsa? Não, temos. Você entrava de carteira falsa. E aí... <risos> Era, eu ia quinta e domingo e tinha show de Desiree, Caica Sabatela, Suzy e Cara. Samara. E eu achava que as pessoas, tipo, não poderiam ser drags. achavam que dedicar a sua vida, parará. Aí a gente cresceu e descobriu que é isso mesmo. Né? <risos> é uma boa resolução, porque eu realmente... Que merda. Quando você começou a fazer drag, você imaginou que você ia gastar tanto dinheiro, tempo, disposição, aprender coisas novas? Eu tinha esperança ainda. Eu tinha esperança e... <risos> Hoje não tenho mais. É uma coisa que não me pertence, infelizmente. Tem uma coisa que eu, eu pergunto pouco para as pessoas, mas eu devia perguntar mais, que eu perguntei pra Dandara. Hum. Se você vê drag como profissão ou como hobby. Porque eu não acho que tem é a resposta errada. Eu não tô, tipo, te colocando na berlinda. Agora você acha que... Não. Hum. Não, não. Eu, eu vi a entrevista também. Dela. <risos> Alguém faz o que? Laboratório pra estar tá aqui. Sim, eu fiz. É, então, eu... eu tenho uma opinião que é dandara, mas eu vejo como carreira, e também não culpo, eu tenho pessoas próximas que não tem a mesma dedicação que eu e outras temos, sabe? Uhum. E apoio igual, porque... por quê? Por que porque não? Por que não, né? Porque todo mundo tem que ser profissional e, tipo, se enfiar nas coisas e pode só fazer por gostar. É. Eu acho isso bem, bem importante. Eu, acho que nesse processo de entrevista com as drags a gente tem que comentar isso, que às vezes a pessoa quer só se montar, tá, fazer um closezinho concurso, um... Close é feliz, e aprender, né, que a gente aprende muito com isso. Eu só comecei a ganhar dinheiro com drag esse ano. E eu faço drag há uns seis anos. Eu faço esse canal que não me dá nada. Só despesa e dor de cabeça. E vocês, maravilhosos na minha vida. Entendeu? Eu não consigo nem fingir. É capim-limão? É capim-limão. É limão né? e tem canela e tem cardamomo. Ai, e... eu amo. Eu porque... não sei nem que substâncias são essas, porque gente rica é outra coisa. Gente fina é outra coisa, né? Nossa, eu amo chá. Você ama chá? Sim. Eu tenho um problema seríssimo aqui, que... Fuma quem? Então, eu... Um <risos> eu tenho um problema sério nesse quadro, que metade das pessoas que eu chamo não tomam chá. É o que é mais fácil. <risos> e aí é isso. Tipo, ah, vamos aqui tomar um chá. E a pessoa, tem Coca-Cola? E eu fico... Tem cerveja. Nossa. Não, mas cerveja é um chá de cevada na pressão, entendeu? A gente mentira. <risos> Não, gente. Mas cerveja eu ainda perdoo. É quando a pessoa pede, sei lá, Coca-Cola. Pô, sacanagem. É, vamos falar da alcunha da Cavalona, desse processo claro. Claro. de identidade? É um body positive, é alguém que te impôs isso, você se empodera nisso, ou pra você não é sequer questão? Então, é... eu acho que eu nunca cheguei a pensar nisso. Eu simplesmente fiz, tipo, eu sempre... Quando eu me imaginava, tipo, quando eu tava projetando, vou virar drag, eu sempre gostei daquelas... <risos> tipo Graciele Barbosa, aquelas mulheres que... Nunca errou. Que hino de mulher. Cada vez que eu escuto A... alguma coisa da Graciele Barbosa, eu gosto mais daquela mulher. Não, né? Ela é maravilhosa. Ela não. é maravilhosa. Mas tipo, ela é toda grandona e ela não se... tá nem aí, sabe? Mas não é uma questão de um pensamento consciente de... É, vou mostrar meu corpo, vou empoderar outras pessoas, é porque eu não, me, eu não me via nesse... Patamar. Já escutei coisas tipo, ah, Chandra, eu amo com você é, destemida com seu corpo, que você usa roupa curta e... Eu Por que, que que não, né? É, é muito que... engraçado que eu as não... pessoas... Mas, ai, que interessante, você é uma pessoa que não é magra e tá de saia. É o que eu mais uso. <risos> é, é muito doido isso. É muito doido. Inclusive a Velma até falou assim, ah, vamos, vamos é, eu, você e Camila sair de diva, tipo Maraia. Aí eu falei, amiga, eu não tenho vestido. Ela começou assim, não tem vestido? Eu falei, só tenho mini vestido. <risos> porque é o tipo de pessoa que eu sou. É, mas tá errado? Não, não tá errado. Não está errado. Nunca errou. Você tem um apelo de estética visual? Porque eu não tenho. Né? Mas você tem. Eu acho isso muito legal. Acho que é, você se expressa muito... Isso foi você que fez. Foi eu que fiz. Eu gosto de fazer Mostra assim. pras pessoas que você fez. Aqui, o brinco, isso aqui na verdade é um tapa-olho que eu fiz de casquete e eu gosto muito de... Meu TCC da faculdade foi sobre bijuteria pra drag queen. Você fez o que? Design? Eu fiz design gráfico. Menina! Eu que fiz, legal! Eu fiz todo o branding da marca, é, estudei tudo isso e tirei 10. E quando vamos botar isso em jogo? Porque temos interesse. <risos> eu tô pensando nesse ano ainda é, soltar essa loja. Que eu tô. <risos> me bota as garotas pra vender uma dona abiju. Ó, oh, olha mas... esses pequenos anéis que eu uso. Esse aqui eu vim com essa pedra aqui, que é uma pedra conta mal olhar, porque eu tô na casa da Yanxi. Inclusive eu fiz um anel pra, pra Velma que é gigantesco, é praticamente um soco inglês de drag. E gosto também <risos> eu ando nos lugar perigoso, <risos> <risos> entendeu? As pessoas querem me bater aí na rua, porque eu falo as verdades. Porque eu não improvei esse chá, mas só que tá tão quente. Eu tô um por... Tá, acabei de descobrir que tá. Enfiei minha boca nele. Eu tô de eu. Batom. Eu sou isso você tem classe <risos> diferença só drag top drag isso aqui é o que se encontra no final da feira ali Faz atrás esperança. de uns legumes entendeu mesmo assim, <risos> provavelmente mamando uma cenoura que já teve momentos melhores que é o que eu faço com os meus homens também ai é, que peso. E, e essa vida e a vida sexual da drag queen top drag Inexistente? Não sei por você perguntou isso, porque é inexistente. No meu caso, é a... Ah, no seu caso. É, porque eu vejo as top drag aí, que, que, que elas usam loja gloss natural. Então, eu não sou o tipo de drag que vai pra role. Já fui, mas não vou normalmente. E é isso. Eu só vou, vou montando mistério, porque não tem nada pra falar. <risos> mas se você quer ser parte dessa história, as suas redes, Chandra. Chandra does drag. Eu amo, eu amo <risos> Eu amo esse Instagram, é maravilhoso. Não, mas é, é Chandra com SH, não é Sandra. Não é Sandra. E muitos me chamam de Sandra. Sandra Rosa Madalena. Que não me incomoda. Você deveria fazer, performar Sandra Rosa Madalena. Que e substituir sim, né? com Chandra Rosa Madalena, assim, na música. Eu acho que seria uma ótima ideia. Rosão. Né? Não é? Mas... Eu acho que... É uma ideia a ser trabalhada. Falando em performar, você está em mais quantos concursos? Eu, eu me inscrevi agora no Drag Star. E começo dia 17 de julho. É um concurso ótimo. As vencedoras são incríveis. Percebe-se, né? Eu ajudei a última vencedora. Você ajudou, né? É, sábado agora eu vou batalhar na casinha. Esse vídeo é póstumo, mas... Eu sei, eu imaginei, mas eu quis falar pra... Mas é, porque é um bom projeto. Inclusive, eu fiz propaganda. Eu ia falar isso. Ah, <risos> porque projeto. é um lugar que merece muito, que vocês... Dê valor, sabe? Que apoie e... Ajude, né, gente? E tem sempre os movimentos pra gente... Se você não foi nesse que passou, no próximo é uma ótima oportunidade Sim, sim. Sim, sim. Ah, tem Draglista também. Inclusive, é na semana do Dragstar... É, Drangstar é quarta-feira, Dranglist é sexta-feira e vamos lá. E como você se sente sabe? em relação ao participar dos concursos na mesma semana? Eu preparei a performance. Foi... <risos> <risos> ok! É o fim da meditação. É, é, isso, gente. Você preparou as performances? Já preparei já, já ensai tudo. Isso é qual o time que você quer entrar? Olha, quem quiser me escolher, eu tô... Eu, tô... eu, solteiro. Quem eu sou o quem quiser me escolher, Não, gente... Não, mas serve pro... pra vida sexual também, gente. Quem quiser me escolher, eu sou tão acessível, sabe? Eu sou acessível. Eu, eu também sou acessível, eu tenho vários acessos. Eu tenho os acessos de raiva, os acessos de inveja, os acessos de fúria. Eu sou acessível. Uma coisa impressionante. Não é? E por que de tanto concurso? Você é uma pessoa competitiva ou você... Eu sou. Ah. Eu sou... Mas aí que tá. Eu sou competitiva comigo mesmo, eu me cobro demais, eu... eu não tenho problema com outras pessoas, sabe, eu tenho, eu, cada um faz o que tem que fazer e na... no que puder fazer, sabe, que vença melhor, mas eu sou extremamente escrota comigo, inclusive foi um dos problemas de eu ir pro bórum tantas vezes na minha temporada, eu fui o primeiro bórum, ganhei, aí fui no, na final, Boram na final. Boram na final é foda, né? Miami, porra. E... E eu ganhar é também. <risos> Sem saber a letra. Quem é que tava tá com você? Tá na Bélgica, é a Helena Beck, ó. <risos> tá na Bélgica? Ah, tá na Bélgica, então eu posso falar o que eu quiser. <risos> Beijo. Vai, vai vir me bater? Não vai. Não, vai eu não sabia a letra. Mas eu realmente gosto muito dela. E... Das, se ela, a Miami não eliminou. Uhum. A Miami manteve é, tanto eu como ela na, no primeiro Borough e no último bottom. e Então significa que porra, foi um show das duas, sabe? Sim, eu, eu, eu brinquei com uma. da dá sorte pra outra. Exatamente. Não é? Ela ia participar da drag list, só que ela foi pra Bélgica. Eu acho que ela tá melhor do que a gente. <risos> é, eu acho que. É, para participar da drag list e ir pra Bélgica, eu não sei o que, que eu escolheria, Shannon. E você? E como é a sua relação com as outras meninas da, das temporadas? Uh, da minha temporada, eu, eu encontrei duas irmãzinhas, sabe? Que é a Camila e a Mad Biong. A Camila McBee e a Mad Biong. E elas são meninas tão jovens, tão jovens que têm uma ambição, a vontade de, de crescer tão grande que me puxam. Uhum. Sabe? É, é, é lindo ver isso. Eu já falei isso pra ela mil vezes. Eu falo assim, cara. Às vezes eu tô tipo, ai, foda-se drag. E elas ficam, Chandra, vamos, movimenta. E eu fico, caralho, eu vou. Eu vou. Você estuda a juventude delas. Entende? Sem mas... <risos> Tá, o quê? Certa de novo. Gente, nunca errou, muito perfeita, <risos> observa. Olha a Kuts, olha essa pessoa maravilhosa. Quando você participou da sua temporada, você não estava se montando na sua casa. Não. Por quê? como está agora? Então, é, na época a minha mãe, assim... Não, ainda persiste esse problema, que minha mãe, ela tem muito medo que os vizinhos vão fazer comigo se me virem montada e... Eu entendo ela, eu respeito muito. E, assim, hoje, quando eu tenho que sair de casa montada, eu boto um casacão, um capuz, um sem peruca, uma calça de moletom muito larga e sai parecendo um... Eu até mando mensagem pro Uber, falou falo assim, não se assusta. Sou <risos> eu que estou de capuz. <risos> é, a sua mãe não tem problema de você parecer um marginal. Não, não tem. É. Mas tem problema de você parecer a drag queen. Entendi, prioridade. Exatamente. <risos> Exatamente. Assim, minha mãe, ela é o tipo de pessoa... Ela não é contra drag, tanto é que ela me ajuda a fazer... É, preciso Se precisa dar um pontinho em roupa... Ela compra tecido, às vezes. Cara, é contra tecido. Minha, minha mãe era homofóbica, uns anos atrás, sabe? Mas a gente vem na vida dessas pessoas pra dar uma chance delas serem melhores, né? Tá Sim. Não é a gente dá um chute na cara delas Sim. quando elas estiverem bem idosas. <risos> Porque agora só é só minha mãe, sabe? Meu pai faleceu, tipo, uns três anos. Então, sou só eu e ela mesmo, tá quase casando, então... É praticamente eu e ela. Então a gente somos dois amigos morando juntos. Sim. Então a gente tem que se respeitar. E ela me respeita, ela não joga nada meu fora. <risos> Aí, ah, que daí. bom respeito isso, né? Ela não joga as pedraria não, fora. Eu conheço gente que faz isso. Sim, não, gente louca assim. Infelizmente. fico. É, é, é. Dói o coração. Dói, dói. Ainda mais né, esse mês de, de orgulho e tal. Pós-Dia das Mães, né? Normalmente é em maio. É, em maio, dia das Mães, eu vejo uma galera que não entra no Facebook, sabe? Tipo que entra e. E é tudo gatilho, e é muito triste. É bom a gente ter mães. A minha mãe também, ela me enlouquece, mas ela me ajuda. Essa roupa é dela, inclusive. Deve ter mais, mais idade que nós duas juntas. Tá conservada, porque ela é taurina, ela é um negócio de materialismo. Ela não joga nada fora. Meu ascendente. Assim então, é legal quando a gente tem essas, essas mães que, que, dentro das limitações, que a gente sempre fica pensando, ai ah, mas é porque, como assim? Que absurdo ela fica. Mas as pessoas vêm com limitações, elas né? são de outro tempo. Sim. E tem seus tempos de desconstrução, né? Porque a gente jovem na internet, no processo de desconstrução, inclusive para mostrar pros outros, que tem isso, né? Eu preciso estar dentro do grupinho das pessoas desconstruídas, que a é somente tem uma necessidade, porque ela não tem o grupinho das pessoas desconstruídas para se mostrar, uhum. o dela é real, que é por você. Sim. Então, acho que a gente sempre tem que exigir mais, porque é um processo. Eu e a Sábio do meu irmão, porque ela é uma velhinha de 60 anos... Velhinha, não. Estou desvizando ela. Ela é uma senhora de 60 anos, maravilhosa, que ela fala que a, a felicidade da vida dela agora é beber, fumar e foder. Mas, gente, eu, eu espero <risos> que meus 60 anos tenham pelo menos uma das três coisas. E é que a gente seja sabe dessa forma. Dessa forma, sabe aproveitar. Sim, é. Ela já viu o Chandra? Ela ama a Chandra. Inclusive, ah, ela chegou pra minha mãe. Minha mãe não comentava. Ela me adicionou no Facebook e falou assim... É um artista. E eu fiquei assim. E minha mãe ficou assim. Eu acho que ela teve uma grande ajuda nisso, sabia? Uhum. Porque minha mãe começou, tipo... Os outros estão enxergando... Meu o positivo, É. Né? Nessa loucura aí. Leva a no que está. Então, ela não tá pronta. Eu, falei, eu, eu queria muito chamar ela, só que ela falou assim, ó, eu, eu, eu não tô pronta. E eu não quero forçar, hum. sabe? Eu não quero que ela chegue, fique, chegue lá e… Mas deixa ela descobrir que você tá, sei lá, na semifinal, que rapidinho ela vai se aprontar. Que, como assim que eu não vou estar tá na semifinal? Que uma coisa tipo, ah, vamos lá ver o show. Outra coisa tipo, tô na final, tô na semifinal. No teatro rival. No teatro rival. Vamos aguardar cenas dos próximos episódios. Seria meu sonho? Seria, seria meu. Lovers. Amor. As 50 pessoas que acompanham esse canal ainda. 49 <risos> comigo, né? É, as, 8, as outras 49 pessoas. A minha irmã, sabe, a minha irmã assiste todos os chá de Melissa. É o vídeo que ela mais gosta. Ela não sabe quem são nenhum desviado, mas ela assiste todos. Ela se diverte sempre. Ela comenta. Você vai ter um oh, comentário, cara. minha irmã. É Com certeza vai estar comentário. Beijo. Por favor. Maravilhosa. Ah, Ai, amiga, então queria agradecer a sua paciência de estar aqui. Foi um prazer, de verdade. E parabéns por tudo. Ai, não sei o que é tudo, não, mas obrigada. Não, Brigadente. você sabe sim, tá? Claro você... que eu sei. Eu só estou fazendo as mudestas porque, <risos> porque os meus seguidores <risos> têm que achar que eu não sou a pessoa pessoal. Meus só... seguimores acharem que, é uma, uma, que eu sou, uma, uma, não, que mãe, eu sou é, fofa. Eu sou humana, tal qual esta peruca também é. Realmente. Humaníssima. Humaníssima. Então. Bate-cabelo, Andréa. Vai ver um dread <risos> gigante. Não, já, já embaraçou, só disso aqui que eu fiz. Sigam Chandra Tushdrank. Eu vou deixar aqui embaixo as redes dela. Facebook, Instagram, Grinder, LinkedIn. Eu tenho um Brawler, não tem um Grindr. Que é pra grandonas. Aham, é que eu gosto dos ursinhos. Só dos... falar as cavala. Eu gosto dos ursinhos. Você quer é ursinho, tá, solteira? Ai. Chandra está aqui pra você. Tá bom? Olha é o dessa boca. Então, foi um prazer <risos> estar com você. Ela começou assim, ai não, por quê? Foi o gatilho, ai, gente, o gatilho não. da boca. Não. O que que tem, foi nesse, foi o que que tem o... nesse chá, né? É canela. Eu é, é amo canela. Você é. duas coisas, amortar e deixar com fogo no cu. Então, gente, foi um prazer, até o próximo chá de Melissa e o próximo vídeo nas segundas e sextas-feiras. Um beijo.